Depois vieram aqueles celulares colorido. Vocês lembram que tinha dois alto-falantes? Pô, que o bagulho era alto Eu lembro de um moleque na escola que tinha um Quando nós ia pra quadra na aula de educação física Esse cara ligava esse som Quem tava escutando do outro quarteirão Falava que era duas caixas o cara que tava jogando bola pedia pra ele abaixar que eles não tá conseguindo se entender. Depois vieram aqueles que abriam o tecladinho. Nossa, mas a galera que tinha daqueles se achavam os mensageiros. O cara digitava numa agilidade com aquele negócio. Enquanto nós que não tinha dinheiro, tinha que se contentar com aqueles que tinha que apertar quatro vezes a tecla 7 pra digitar. Uma me dava uma raiva digitar com aquele negócio. E errava uma letra, você tinha que apertar mais três vezes a tecla. Se a mensagem tivesse mais que dois S, abandona. Era melhor se ligar. Qual seu app de vídeos curtos. Depois vieram aqueles primeiros touchscreens. Você lembra daqueles amarelinhos? Nossa, mas o que era uma bota? Também aquele celular? Porque não funcionava. Você clicava, o bagulho não ia. Aí você tinha que ficar afundando a tela umas três, quatro vezes. Era só pra passar nervoso. Aí por fim, começou a vir os primeiros Android. Galaxy Y, Galaxy Pocket. Lá em 2011, fiquei que não teve um desses? É infestação desse celular. Vai, seu app de vídeos curtos.